Olha que interessante, alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando que o primeiro vídeo do YouTube pessoal era esse aqui Uma tela meio que de teste assim, de cores e também de sons Esse vídeo aí supostamente tinha sido postado antes do Mia Dezu Pra quem não sabe, o Mia Dezu foi considerado por durante todos esses anos O primeiro vídeo postado em todo o YouTube E ele tem zilhões de visualizações, mano, por conta disso Entretanto, na teoria, aquele vídeo ali de testes Aparentemente era mais antigo que o Mia Dezu Mas e se eu falar pra vocês que aparentemente esse vídeo de testes aí, na verdade, nunca existiu E que agora, na verdade surgiu um vídeo novo que quando a gente entra nele aparece que ele foi postado 22 dias antes do Mia Dezu. Mas como que isso é possível, cara? Um vídeo que tava o tempo inteiro ali no YouTube, sendo mais antigo de todos, mas ele só foi achado agora. Será que isso aí é mesmo verdade? E se for verdade, mano, será que não tem outros aí que podem ter sido postados até mesmo antes do que esse? Bom, bora descobrir isso tudo. Vocês já ouviram uma história sobre um cara que comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins em 2010? Depois, em 2016, pelo preço das duas pizzas, ele poderia comprar duas pizzarias, cara. E hoje então ele teria mais de 200 milhões de dólares na mão. Eu acho que a pizza saiu cara, hein? Ele perdeu uma grande oportunidade de ganhar com criptomoeda, cara, mas tu ainda tem essa chance. Porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Ikeoption. Basicamente eles são uma plataforma de negociação, uma corretora, onde tu pode ganhar dinheiro com criptomoeda forex e muito mais. Tu pode investir qualquer quantia em dinheiro. Tu não precisa de um investimento grande, sabe? Tu pode começar com só um dólar. Se tu é novo no mundo dos investimentos é bem legal tu usar uma conta de prática, que tu fornece 10 mil dólares pra te aprender a investir. Isso é muito legal mesmo, porque tu pode entrar lá sem medo de perder nada. E depois que tu começa a entender, aí sim tu faz o seu depósito. E hoje em dia, cara, tu não precisa comprar Bitcoin sabe fazer todo o trâmite. Tu pode estudar e tentar pra ver se o preço vai subir ou cair. Aqui na direita, é só, tu bota o valor que tu deseja e depois tu vai poder ficar acompanhando o gráfico. Aqui aparece o quanto que tu tá lucrando em porcentagem e também em valor. E se tu conseguir prever do jeito certo, quando tu fechar a operação, tu vai poder estar tá no lucro. E vou falar pra vocês que algumas pessoas realmente vivem disso, cara, e podem viver muito bem. Caso tu tenha alguma dúvida, suporte é 24 horas por dia 7 dias a semana. Por mensagem, Ligação, e-mail, qualquer coisa E o link pra te usar ai, que hoje, a que Option gente Vai estar na descrição Então não perde tempo e vai lá, tá bom? Agora, bora pro vídeo Há mais de um ano atrás Eu fiz um vídeo sobre um suposto Primeiro vídeo do YouTube Como eu falei, a história é que basicamente Esse vídeo aí tinha sido realmente Pra testar, sabe? E fazia bastante sentido até o momento Até porque é bem mais lógico Tu postar um vídeo assim Com várias cores e também vários sons Em vez de um vídeo De um cara simplesmente no zoológico Mas não é só por isso Que as pessoas achavam Que aquele ali tinha sido O primeiro vídeo postado Mas porque quando a gente entrava No Wayback Machine Que é um site que tu pode ver o passado, lá tava o vídeo aparecendo pra todo mundo, com o teste postado dia 28 de fevereiro de 2005 entretanto, depois de um tempo foi revelado que na verdade, gente, essa print aí era falsa, e a verdadeira era essa aqui ou seja, até o canal Você Sabia foi enganado, gente, porque eles também fizeram um vídeo sobre isso, enganaram a internet inteira quando esse contexto aí na verdade nunca existiu, ou seja, o Mia Dezu voltou seu primeiro vídeo de todos, mas agora então pessoal, eu tava lá no Twitter, ou seja né, na pior rede social de todas, até que eu recebi notificação de alguém me marcando nessa Publicação aqui, infelizmente eu perdi A pessoa que me marcou, mas saiba aí mano Que foi tu que me mostrou isso que tava acontecendo Tá bom? Um vídeo mais antigo que o Mia Dezu foi encontrado no YouTube, meu Deus A pessoa mostrou essas duas prints aqui Pessoal com os dois vídeos e a data de cada um E pela frente, assim, realmente Cara, o vídeo foi postado antes, como assim? A primeira coisa que eu pensei, mano, é claro, obviamente É que é mentira, até porque eu já tava meio Ressabiado lá com o Conteste, é impossível Que esse vídeo, sabe, só foi achado agora Depois de tantos e tantos anos, então eu fui pesquisar Esse canal aí chamado Em, e a real realidade é que não encontrei nada. Acontece que naquele momento o vídeo realmente não tava viralizando ainda e tava com poucas visualizações, sabe? Então o YouTube ainda não tava recomendando. O que me fez pensar que na verdade era só uma print falsa. Só que daí eu consegui o link desse vídeo aí, pessoal, e realmente, mano, eu não entendi nada. Quando eu entrei, cara dizia o seguinte, 6 de abril de 2005. É aquele momento que a gente para e pensa, tá bom, mano, tá acontecendo algo que nunca aconteceu no YouTube antes. Um momento muito marcante, meu Deus, descobriram mesmo. No vídeo do contexto, cara era mais uma teoria, sabe? E no fim, infelizmente, Felizmente, não sei, não era real Mas agora, esse aqui, cara, eu tô literalmente Olhando com meus olhos, eu tô no link do YouTube Cara, vendo a data, e eu tô vendo que foi postado Antes do Mia Dezu, como assim? Esse aqui é o primeiro vídeo, daí, é claro Os investigadores da internet pessoal Entraram em ação, eu nunca vi um pessoal Tão unido, mano, pra resolver esse novo mistério Será que esse vídeo aí realmente foi o primeiro A ser postado no YouTube? A primeira coisa que as pessoas Notaram foi a qualidade que o vídeo foi postado Geralmente os vídeos aqui no YouTube pessoal são postados Em 1080p, que é HD, né Mas nem sempre foi assim, e esse vídeo aí Estava em 480p Entretanto, aparentemente, a opção para um vídeo rodar Em 480p, pessoal, só foi Adicionada no YouTube em 2008 Será que só com isso daria pra dizer que esse vídeo é falso? Porque se foi postado em 2005 Como que tem 480p? Entretanto, tem uma coisa que a gente pode Refutar, talvez, e se na época Em que ele foi produzido, pessoal, ele foi postado em 480p Entretanto, o YouTube não tinha Essa opção ainda, e quando o YouTube atualizou O vídeo atualizou junto, eu diria Que é algo que sim, poderia ter acontecido Então, as investigações continuaram uma coisa que todo mundo concordava que realmente era muito estranho, pessoal, é o seguinte. Tá bom, o vídeo aparentemente o cara foi postado na data 6 de abril, de 2005 ainda, né? Mas como diabos, então, quando tu entra lá na aba sobre do canal, diz que o canal foi criado em 4 de setembro de 2005. Será que o vídeo foi postado antes mesmo do canal existir? Eu acho que aqui foi a primeira realmente maior coisa, assim, que as pessoas duvidaram desse canal. Até que elas foram algo, mano, que foi um pouquinho checkmate, que se chama metadados. Aqui é realmente os hacker-me, mano, que foram investigar, porque é o seguinte. Eu não anjo muito disso não, eu só sei o básico, mas quando tu clica no computador e tu clica com o botão direito tem uma opção chamada origem da página e ali tem umas coisas bem legais, então eu vou testar aqui no meu canal chamado Utopia que é o meu canal que eu ensino a crescer no YouTube, não com certeza eu não tô fazendo marketing aqui, com certeza o link desse meu canal não vai estar tá na descrição aí, tá bom? Mas entrando no último vídeo que eu postei clicando com o botão direito e indo na origem da página, vai abrir essa loucura aqui um monte de código, mas daí a gente dá Ctrl F pessoal e escreve o seguinte, data de publicação, só que em inglês né, porque o código é inglês então vai aparecer a data que o vídeo foi postado, no caso, o meu vídeo que eu testei, dia 27 do mês 1 de 2023. Que no caso foi agorinha, né? Mas então, e se a gente testar isso aí no vídeo que aparentemente é mais antigo do que o MEDZU? O que será que aparece lá? Vamos descobrir então, clicando com o botão direito, gente, indo naquela página louca ali de comandos e escrever a mesma coisa. Data de publicação, mano. Olha o que aparece. Dia 25 do mês de janeiro de 2023. What the fuck Não faz sentido. Como assim esse vídeo foi postado em 2023, sendo que aparece pra gente em 2005? Ninguém realmente sabia como responder isso, pessoal. As pessoas começar a notar outra coisa. Quando aparecia a data desse vídeo, dizia que aquele vídeo tinha estreado. Aquele vídeo tinha sido postado no modo estreia e não no modo normal. Se vocês não sabem, o modo estreia é aquele modo que tu pode assistir com todo mundo, sabe como se fosse uma live? Na verdade, é um modo cinema, assim, do YouTube. Entretanto, esse modo estreia aí só foi criado muitos anos depois, tipo lá em 2018. Isso aí seria mais um indício, mano, e se a gente juntar, sabe, é muita coisa. A qualidade que não bate também é a data do canal, metadados e é até mesmo isso da estreia. Nada faz sentido. Mas mesmo assim, esse vídeo aí começou a viralizar muito muito porque realmente, ali dizia 2005 Então devia ser 2005 mesmo, né? Até que do nada um cara chamado Dronte Pessoal que é aparentemente um engenheiro do YouTube Comentou isso aqui, olha, ups, arrumado E quando a gente olhou de novo lá no YouTube Dessa vez apareceu o que tá aparecendo Agora para todo mundo, a data de postagem Do vídeo que sim, é a mesma data Pessoal que aparecia nos metadados Dia 25 de janeiro de 2023 Eu acho que os metadados não mentem, hein? Então o vídeo mais antigo, o primeiro a ser postado Realmente ainda é o Midesu. Ele já eliminou dois concorrentes Mano, que isso? E eu vou mostrar pra vocês uma coisa Muito incrível mesmo, que o próprio cara, mano Que trabalhou na criação do YouTube, o Gerald Ou sei lá como fala o nome dele, cara, eu nunca sei pronunciar Esse nome, mas ele é o cara que apareceu Lá no zoológico, ele deu uma entrevista, mano Falando algo bem interessante que eu já mostro pra vocês Mas antes disso, cara, como que ele conseguiu Fazer esse vídeo dele aí, aparecer como Se fosse postado em 2005, mas Ele postou agora esse ano, e a resposta é Pessoal, eu não faço ideia, mas olha Essa loucura aqui, quando a gente entra nesse canal Pessoal, agora ele postou muitos outros vídeos E esse aqui, diz que foi postado há 53 anos atrás. Não faz nenhum sentido, mano, eu realmente não sei. O cara simplesmente tá hackeando o YouTube e sabe bugando tudo. E quem sabe eu não aprendo a hackear o YouTube e também não faço um vídeo assim, hein? E esperem, cara, que certamente vai sair algo, é sério. Mas agora olha o Jared, mano, respondendo a pergunta sobre qual que é o primeiro vídeo do YouTube. É, é, é, porque o seu vídeo parece ser o primeiro no YouTube. E foi realmente o primeiro vídeo ou foi antes de alguns vídeos e esse no, that was the first video, because I uploaded it to a test database, and then I converted the test database to the live database. So that was actually the... Pois é, pessoal, realmente o Medezu foi o primeiro vídeo. Confirmado até mesmo pelo cara, então não tenho o que fazer, sabe? Infelizmente eu gostaria que tivesse outro, talvez porque seria mais emocionante. Mas não, o vídeo oficial, o único e primeiro, cara, vídeo do YouTube. É realmente o um Medezu. Simplesmente eu no zoológico. E eu não acredito, cara, que tu vai ser esse vídeo aqui, mano, sem dar like e sem comentar um coraçãozinho. Tu é maluco? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa loucura toda. Sinceramente, eu me diverti bastante. E é isso, até a próxima hein? tchau!